E eu tô muito empolgada porque eu vim compartilhar com você que gosta desses assuntos assim mais místicos e tal uma técnica que eu descobri chamada técnica infalível do celular para arroba para o seu amor para o seu crush para ele para ela vir falar com você aí Deus. E serve para quem? Tá querendo que a pessoa venha falar contigo ou para quem tá levando um vácuo faz muito tempo no, no WhatsApp, na DM do Instagram, sei lá? Ou então para quem tá bloqueado das redes sociais da pessoa também, segundo a minha fonte. Gente, a fonte vai estar tá aqui na descrição, tá bom? É um canal de uma senhora muito legal, o nome dela é Zuri, e ela se intitula rainha do universo. Eu achei incrível, pelo que entendi, ela é meio terapeuta holístico e coisa e tal. Então, lance é meio uma simpatia assim. E para fazer essa simpatia você vai precisar de um papelzinho branco, uma folha branca, não precisa ser uma folha desse tamanho, inclusive eu vou rasgar essa aqui, e de uma caneta vermelha, uma, não precisa de três, que nem eu peguei aqui. Parece que pode ser feita com uma caneta azul também, mas assim, pra garantir, procura, cata uma canetinha aí, pede emprestado, compra, sei lá, uma caneta vermelha, tá bom? Então tá, tendo o papel, tendo a caneta, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a energia. Que tá vindo do papel, que provavelmente é uma energia de fábrica, uma energia que passou por várias máquinas, várias pessoas. E aí, tu vai picotar esse papel, tu vai rasgar ele, um tamanho assim, menorzinho, tá? Não precisa ser muito grande. E tu vai rasgar ele todo ao teu redor, aqui, ó. Passando a tua energia. Quando tu estiver nesse momento aqui, ó, tu já vai pensando na pessoa, mentalizando. Vai mentalizando o nome dela, o rostinho, o rostinho dele. Vai. Já é entra no queima, é já entra, entra clima. no queima. Preferencialmente, claro, faz no momento que tu esteja sozinha, num dia que tu esteja bem espiritualizada, né? Num dia que tu esteja bem conectada com, com a vontade de que aquela pessoa fale contigo e tal. Ó, tá vendo que eu tô picotando todo ao redor aqui, ó? O papel já tá todo energizado de tata. Passa a energia, tua energia pro papel. A hora que tu faz assim, ó, tu já sente uma energia diferente passando na tua mão. É totalmente diferente de tu juntar a tua mão com a tua mão. Beleza, passou, limpou o papelzinho, energeticamente falando. E aí, agora tu vai pegar a tua caneta vermelha e tu vai escrever o nome da pessoa. Nome completo de preferência, né? Pra não errar o foco provavelmente não vai errar porque tu tá mentalizando essa pessoa, tá pensando nela, tal, e tu vai escrever o nome completo da pessoa. Então vou escrever aqui, ó. Aí escreveu nome completo. Não reparem na minha letra. Sim, faltou um caderno de caligrafia na minha infância. Gente, por falar nessa coisa assim, né, nesse tema mais místico e coisa e tal, vocês já conhecem o meu aplicativo, hum? O Luvin. O Luvin não é místico, mas ele te dá uma ajudinha, te dá um up, te dá uma uma motivação a mais no teu dia a dia para poder conquistar a pessoa que tu tá apaixonado, ou então para poder recuperar alguém que já, já não, não te ama mais, coisas desse tipo. É o meu consultor amoroso grátis, ele é muito legal, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tá bom? É grátis, então assim, um tem por que tu não baixar, é tudo feito por mim, ele agora tem uma funcionalidade nova, muito legal, acho que vocês vão gostar. Baixa aí e depois me conta, tá bom? E embaixo desse nome, ó, tu viu que eu escrevi o nome mais em cima, né? Que é aqui embaixo. Ai meu Deus, eu falei pra vocês que era a técnica do celular, né? Então aqui embaixo tu vai escrever o quê? O celular. Tá, ah, tá mas, mas eu não tenho o celular, celular dele. Ele, não tem problema, é o teu celular. Tu vai conectar energeticamente o nome da pessoa com o teu celular, entendeu? Tudo com muita intenção. Tudo com muita intenção. Falar em muita intenção, esses dias eu fiz um vídeo muito legal falando da lei da atração e coisa e tal. Card, muito legal. Se você não viu, vê depois desse vídeo aqui, tá bom? Então, aqui, tu vai escrever o, no, o número do teu celular. Enquanto escreve, pensa na pessoa. Enquanto escreve, imagina tu recebendo a mensagem. Imagina, escuta. O Sei lá como é a notificação do teu celular quando a pessoa te manda uma mensagem. Imagina isso. Imagina a, a, a sensação, que sentimento que vai despertar em ti quando tu ouvir aquilo, quando for a pessoa falando contigo. E aí tu vai escrever o um nome, o um número completo. Eu vou botar mais 5, 5, 4, 8 não errar nem o país. Mais, minha filha. filha. Nome da pessoa, nome completo da pessoa e o teu celularzinho. Número do teu celularzinho. Tu vai dobrar esse papelzinho em três. Por, por que, que três, três Tata? Tata? A nossa amiga lá disse que era para dobrar em três. Provavelmente alguma coisa de numerologia, alguma coisa assim. Um, dois, três. Eu vou deixar ele num tamanho menorzinho assim, ó. Vocês já vão entender por quê. Aí agora, entra! Objeto que tu provavelmente mais ama e mais usa na tua vida, no teu celular. Vai botar o um papelzinho em cima dele, de novo, num momento, num dia que tu esteja bem espiritualizada e tal, né? Disse a nossa amiga lá, o nome dela era Zuri. Aí tu bota tua mãozinha embaixo, tua mãozinha em cima, e aí tu vai fechar os teus olhinhos e aqui entra uma coisa minha. Vai pensar naquela pessoa lembrando de ti, naquela pessoa falando contigo. Imagina aquela pessoa sorrindo pra ti. Imagina alguma situação que foi legal que vocês já se viram, já se falaram, alguma coisa legal que tu ouviu dela, que tu ouviu dele, ou então que tu viu, né? Sei lá, agora tem muita gente com namoro à distância, então imagina aquela pessoa, alguma coisa assim. Imagina a pessoa vindo até ti, imagina a pessoa abrindo a porta, entrando na tua casa, imagina o teu celular, igual eu falei, recebendo uma notificação. Tá bom? Se conecta aí com a pessoa, imagina uma situação legal. Eu não quero nem me meter nisso. Imagina uma situação legal aí entre tu e a pessoa. Mas imagina com força. Eu tenho certeza que tu vai sentir assim, que tu vai se sentir quentinho e que tu vai sentir que tem uma energia diferente rolando ali. E aí tá, beleza, tu vai fazer isso, esse momentinho todo teu, tá? Todo o teu da pessoa e do teu celular do papelzinho. Aí, agora tu vai pegar esse papelzinho. E vai deixar ele juntinho do teu celular. Por quê? Porque a intenção dele é que a pessoa venha falar contigo. E a pessoa vai vir falar contigo por onde? Opção A, através de um pombo correio. Opção B, através do telefone da casa da sua mãe, do seu pai ou então da sua casa. Ou opção C, através do seu celular, do seu WhatsApp, DM ou afins. Opção C, né? É isso que a gente quer, então tu vai pegar ele e tu vai ficar com ele o dia inteiro no celular um jeito mais esperto assim passar o dia inteiro segurando os troços aqui para perder para cair para né? não né se tu tiver uma capinha claro se tu não tiver capinha meu amor aí ferrou né aí, aí tu vai ter que andar com ele toda hora que tu deixar em cima de uma mesinha bota ali quando tu for dormir bota ele embaixo intencionalmente também foi que tu acorda com uma mensagem do teu amor aí né abriu a capinha bota aqui né Bem disfarçado, ninguém vai nem ver. Quem que carrega coisa nas capinhas? Me conta aí nos comentários se vocês. Qual a coisa mais inusitada que tu já carregou numa capinha? Eu carrego um monte de coisa. E aí tá ali, ó. Ninguém vai ver. Se algum metido é enxerido quiser perguntar o que, que é isso, tu desconversa, não fala, tá? É uma coisa assim. Tu e a pessoa, tu e o universo, tu e teu celular, ninguém tem nada a ver com isso. Aí tá, ah, tá, mas, tá mas é meu amigo e minha amiga. amiga. mas se tu sabe que a pessoa é bem intencionada contigo, se tu tem certeza que o amigo tua amiga é bem intencionada, aí tu fala: ai, amiga, é um negocinho que eu tô fazendo aí para ver se o Fulaninho volta a falar comigo ou me chama no WhatsApp. E aí tu guarda aqui e fica, fica com ele aqui. Até a pessoa vir falar contigo, até a pessoa voltar a falar contigo voltou a falar contigo tu pega esse papelzinho e descarta no melhor lugar que tu puder descartar num lixinho num lixinho reciclável se tu reciclar papel melhor ainda faz alguma coisa com ele pica bota num, numa terrinha se tu for fazer é papel né gente dá para botar na, na terrinha fazer um negocinho plantar a florzinha inventa uma coisinha legal para fazer com esse papelzinho espero muito que, que seja legal esse negócio aí e agora agora entra vocês na história por favor se funcionar vocês voltam aqui para mim para me contar e para contar para as pessoas aqui dos comentários que com certeza a gente está muito curioso para saber galera que está vendo o vídeo até aqui também deve estar tá pensando será que funciona então para saber se funciona vem ver aqui nos comentários tá bom não vai embora desse vídeo sem deixar o like tá bom foi isso um beijo tchau